Oi, eu sou o Cup, e neste vídeo eu vou falar sobre algo que eu sempre tive um pouco de receio para falar. Isso por ser algo que as pessoas não, não costumam entender muito bem, que é sobre a minha identidade de gênero. Eu não quero soar como se isso fosse grande coisa, mas talvez a minha experiência, sirva para dar visibilidade a pessoas como eu ou para encorajar pessoas como eu. Desde pequeno, eu nunca me senti encaixado na sociedade como todo mundo ao meu redor sempre parecia estar. Eu acho interessante que desde criança eu sempre tive essa noção de que meninos e meninas podiam gostar do que quiser e ter essa liberdade. Diferente das outras crianças que sempre achavam que tudo era predeterminado, que é como elas foram ensinadas. Com o passar do tempo, eu descobri mais sobre a minha sexualidade. Mas mesmo com essas descobertas, eu me sentia desencaixado de tudo. E na época eu achava que ia ser assim pra sempre. Um blob estranho, diferente de tudo. Nunca se entendendo. Mas foi quando eu estava lendo sobre gênero e identidade que as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Eu nunca me senti homem. Eu nunca me senti o que esperam que um homem seja. E eu sempre achei que essa expectativa era algo que não deveria cair sobre mim. Entretanto, eu também não me identificava nas expectativas femininas. Mas eu nunca soube como interpretar isso. Eu me identifico como uma pessoa agênera, ou seja, eu não me identifico com gênero algum. O simples conceito de se identificar com um gênero específico, pra mim é algo que eu não consigo me relacionar. E é por isso que eu acabo por me abdicar de qualquer gênero. Eu me lembro de ler um texto de uma pessoa gênera, se falando sobre si mesma, e eu me identificando com tudo que ela dizia. Eu até devo conseguir a data exata desse dia porque eu falei com a amiga minha no WhatsApp. Aquele momento foi a primeira vez que eu considerei ser uma pessoa não binária. Mas demorou para eu realmente me reconhecer enquanto uma. Eu sou a gênero, o que faz de mim uma pessoa não binária. Ser a gênero não significa que eu preciso ter uma expressão de gênero super neo. Não significa que eu preciso me abdicar de masculinidades ou femininidades. Apenas significa que eu não me identificam com gênero algum. Pra mim, eu sou o Cup. Eu sou uma pessoa. E o Cup é uma pessoa que se identifica com várias coisas que são consideradas masculinas ou que são consideradas femininas. O Cup é uma pessoa que não se limita por imposições. E também é uma pessoa que não se incomoda com os pronomes que são usados com ele desde que eu trate com respeito. Além de ser uma pessoa que acha bem estranho se referir a si mesma na terceira pessoa. Mas é importante apontar que, apesar de eu me identificar com a não-binariedade, em nenhum momento eu quero dizer que eu não recebo os privilégios que eu recebo. Eu acho que esse assunto de privilégios dá um vídeo inteiro por si, mas já abordando sobre isso um pouco, eu digo. É extremamente importante você ter ciência dos privilégios que você tem. E apesar de ser uma pessoa gênera, eu sou comumente lido pela sociedade como um homem cis gay. Então, em vários momentos, me são dados privilégios masculinos. Não é uma escolha que eu faço. Então não vem com esse papo de vitimismo. Aqui não. Bem, era isso que eu tinha pra falar. Assim vocês conhecem um pouco mais sobre mim. Essa é a minha identidade. E ela é válida.